Olá pessoal, eu voltei. <risos> Sabe por quê? Porque eu falei no começo da semana que eu tinha voltado. E se eu tivesse voltado e não fizesse vídeo, é como se eu não tivesse voltado. Então, eu resolvi fazer um vídeo pra vocês. Ah, ontem eu tava conversando com um amigo meu, ah, na internet, e ele perguntou pra mim, ele mora no Brasil... Ele perguntou para mim se é verdade que Newark é um local tão perigoso quanto se fala por aí. E eu falei para ele, eu dei uma resposta para ele e eu vou passar para vocês aqui também, para quem estiver interessado em saber a minha opinião. Eu só fui a Newark uma vez na vida e foi em maio desse ano. Foi a primeira vez que eu fui a Newark. Né? Mas eu pesquisei na internet e eu vi que Newark realmente uh, tá aí com um índice de violência muito alto. Até mais alto do que a média dos Estados Unidos inteiro. Uh, contra crimes violentos, uh, estupro, contra roubos, uh, a residência. E eu acho que a culpa de tudo isso é a imigração. Mas não como as outras pessoas acham que o imigrante é a pessoa que está cometendo esses crimes. Não, eu acho que na verdade o imigrante muitas das vezes são as vítimas. Por quê? Porque em Newark existe muito imigrante, muito imigrante latino, uh, muito brasileiro, muitas pessoas da América Latina e, e eles vêm pra cá e, eles primeiro, eles trabalham altas horas, eles nunca estão em casa. Alguns deles trabalham em restaurantes, trabalham até tarde da noite. Então o fluxo de pessoas uh, durante a noite é mais alto, uh, a ausência de pessoas em casa durante a noite é mais alto, o que cria essas casas, o que faz com que essas casas virem um alvo uh, um pouco mais fácil para as pessoas entrarem e roubarem. Uh, e também tem o caso de que muitos imigrantes ilegais moram em Newark e eles acabam sendo um alvo uh, um pouco mais fácil para os ladrões, uh, porque uh, essas pessoas Algumas dessas pessoas que são imigrantes ilegais, eles têm medo de, da polícia. E a polícia também de Newark, pelo que eu fiquei sabendo, ela também não, não tem muita paciência com a comunidade, porque é, um, é uma cidade super saturada, uma cidade que tem muita gente, uma cidade que tem uh, uma, uma população muito alta, então uh, a polícia não tem tanta paciência com o, com o cidadão. Mas, pelo fato de Newark ser um, um local com tantos imigrantes ilegais, e algumas dessas pessoas não têm a coragem de, digamos, abrir um boletim de ocorrência quando acontece uma, um, um roubo, ou, uh, uma ofensa ou um crime, uh, eles acabam sendo um alvo fácil, porque o ladrão sabe que pode abordar uma pessoa, roubar, tomar o telefone de uma pessoa, e sabe que essa pessoa não vai muitas das vezes porque ela ou não fala inglês direito ou porque ela está com medo ela não vai na polícia então acaba virando uh, vira, virando um, um algo fácil um outro motivo um outro motivo também que existe muita violência no work é por exemplo celular existe um, uma uma incidência de roubo de celular muito grande no work e... Uh, eles roubam celular de imigrante, de brasileiro, de uh, hispano. Eu conheço quatro pessoas no último mês que roubaram o celular deles. E, e é porque, eu acredito que seja porque, uh, geralmente quando você é imigrante, você não tem um, um, os documentos para abrir uma conta numa companhia de telefone aqui, você acaba comprando um celular tipo MetroPCS ou um, uh, T-Mobile, Boost Mobile e esses celulares são destravados, então quando as pessoas, uh, quando os ladrões roubam esse celular, é mais fácil para eles revenderem esse celular, porque esse celular já é destravado. Como por exemplo, o meu celular da é AT&T, quando você tem AT&T, que é uma operadora aqui de telefone, para eu poder vender esse celular, ou para eu poder passar para uma outra pessoa, para usar um outro chip, eu tenho que ligar na companhia para eles verificarem se o telefone não foi roubado para poder destravar o celular para habilitar um outro chip, então já ficaria mais difícil. Então eu acho que isso também cria uh, torna o Newark um, um local, uh, um, um algo mais fácil. Outra coisa que acaba fazendo o Newark a preferência dos, dos assaltantes, é porque, vamos supor, se uma pessoa uh, hoje está andando com um celular de 50, 100 dólares, 200 dólares na mão. E, e ele é roubado hoje Se essa pessoa quiser fazer um boletim de ocorrência E na delegacia no dia seguinte Ela vai perder um dia de emprego Geralmente as pessoas que moram em norte São pessoas que trabalham e ganham por hora Ganham o um dia E se elas faltarem no trabalho elas não vão ganhar Então além de elas perderem o valor do celular Elas ainda perdem o, o valor, o valor do, do dia que eles perderam Então para eles é mais vantagem Eles irem numa operadora de, de telefone E pegar um celular novo Do que... E, e reclamar, uh, fazer um boletim de ocorrência na polícia. E só para ilustrar para vocês uh, o índice de violência em Newark, eu vou falar aqui para vocês o resultado de algumas pesquisas que eu fiz aqui na internet. Uh, Newark ele está no index 11 de violência no, no nos Estados Unidos inteiro. A média nacional é 3.8 e Nova Jersey que é o, o estado onde Newark está ela está a 2,61. Então, o tá está mais alto que. É, é o local mais, de maior violência no estado e até mais alto que a média nacional. Uh, bem mais alto, mais que o dobro do que a média nacional de violência nos Estados Unidos. Uh, um outro index é crime contra a propriedade, crimes contra a propriedade. Que o index nacional, uh, uh, a média nacional é 26 pontos e Newark está na casa dos 30, 31, e Nova Jersey, como um estado todo, ela fica na, na, ali na fase dos 17, 18 pontos, uh, por crime, crimes contra a propriedade. E crimes por milha quadrada, no, uh, a média nacional é 32,8, e Newark está a 47 pontos, enquanto Nova Jersey está a 47 pontos, não, 474 pontos, uh, crimes por milha quadrada, enquanto Nova Jersey está a 73 crimes por milha quadrada. Então, uh, é, tem um balanço aí né, em outras áreas de Nova Jersey, que não é tão violenta, acaba dando um contrabalanço aí uh, com a violência em Newark. Mas, uh, por esses dados a gente pode ver que uh, a situação de periculosidade, o, o crime, o perigo de Newark é real. Nem todos uh, Passam por isso, muita gente vai discordar de mim porque essas pessoas provavelmente se cuidam melhor, elas não saem à noite, elas ficam em casa, elas não deixam suas casas sozinhas, elas se cuidam, elas se protegem. Uh, então, essas pessoas é lógico que elas não passam por isso, mas os dados não mentem. E, uh, diferente do que, do que muitas pessoas falam, uh, eu acho, eu não acredito que a violência de Newark seja cometida pelos imigrantes. Porém, eu acredito que o fato de ter muitos imigrantes em Newark seja uma das causas da violência, porque eles, não que eles sejam os malfeitores, mas eles acabam virando consequentemente as vítimas a alvos fáceis dessa violência. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau!